Tá, eu tô com o tablet. Ó, eu tô com o Spectralizer e só, na ah, real. Já vai! <risos> oh, eu tenho que trocar essa parede aqui. Quem que tá com a defesa, com o protetor? Eu posso levar um protetor se quiser. Leva, leva, posso... leva e vem é comigo, só. leva eu e vem comigo. É, não, não, se tá não, vamos dropar.